To crash, to crash. É assim que você pronuncia e você pode ver escrito aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, essa expressão significa dar uma de penetra. Sabe quando você entra numa festa sem ser convidado aí você deu uma de penetra? Aplicação numa frase. Hey!